GG DROP, o melhor site do upgrade do CSGO. chegou. Ai! Trava aqui novas, vou passar balão aqui. em cima. em cima, em cima, Direita, morto. em cima, na esquerda. Esquerda em cima, Voltou. Ah, nada. Boa, no O tá bem Tem picado. Banheiro. Sandwich, na verdade. no banheiro, é pipa B. Tá Aham, uh -huh. pode barb, barb, barb, barb. Uh -huh. é Vou bangar esgoto. Vou pra madeira. Vou morrer. Cuidado Cuidado, liga. Cuidado, liga. Salta tá esbocado. Salta tá esbocado. Você dar um comendo, tira a cara. Chegando piloto. No céu. Tomei oh, o céu. Saída ah. então. mal, boa. Céu boa, tira a cara. Tempo, guys. Tô saída também. Tempo. tempo. A tira a ah, cara. cara. Ah. Qual é contato de você, pica, guri? Aham. Aaaaaah! Ah. Ah. Uh! Tô... Boa, tô então, comendo. Capota a cor, se ah, <risos> Eu sei. O é. meu tá molhando, gato. Tá não tenho tá malta de mal, tá, madeira. Spike ele é com o seco deles. Aham. Barril clear. Plantar, Mira... aí, liga, liga, liga. liga. Ah. liga. Ah. Tá, Você vai da liga. Eu sou, tá. Morreu. Então... Eu vou fazer a outra. Pera. Por cima da liga. Por cima da liga. liga morto. Eita porra. Eu não precisa mais disso, liga eu em cima lá. aqui, tá, direita da liga, velho. Olha o costa. Eu tô preocupado, acho que eu perguntei o que morre só, precisando do parquinho Por porta da liga, mas não o show Um fonte de rush guys. Calma, calma, tô chegando. Minhas costas Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Calma, calma, calma, dou na cara, dou na cara, eu pego ele Tinha a cara. Foi, foi pro Smokerspa Ele tá atrás do Smokerspa, que Dudu sei que vai ter que pegar ele, ele não sabe de você Tá. Pega ele. Matei. Boa. Boa. Batei um rush-up no parquinho, matei um, pro... matei um que parquinho que vai aí? Ah, Não, não. não. não. O calma, calma, calma. Eles sabem que você calma, tá no um fundo, calma. velho, esse parque vai estar tá a 3A, ó Vou acabar com dois Bola, Mas eu vai. saio, do o caminhão. Caminhão, caminhão, o caminhão, fez nice. o caminhão! Fala, caminhão! Boa, Bora! Eu vou passar pra ele suba de lá, ele já suba! 3 de suporte aí, céu, os dois. Eu vou dar o Nada céu! Quer é pilar? Tá um bot, um Os bocas, Esboca? fui, eu Nada água! Esgoto! Dois esgotos. Ó, vou deslocar o cimento, o Vou deslocar o cimento! Nossa, foi meu! Vou garantir o cimento! Vou garantir Vou bagar mais um no cimento Comeu, passou, passou dois, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, passado... Mais um cimento esse pack, bagou pra eles é Muito um morto Era o scout Cima. Boa guys, vamos aí, véio. Eu vou, Demorou, vai lá, Fops. Você vai pelo parquinho ou você vai direto? Eu vou pelo parquinho. 4 ah. liga! 3 liga! 3 liga! Vou acelerar, tá? Mas vamos a liga. liga. Vem. Matei um, um liga. Acho que tem um aqui, Dudu. Vou sair aí, Vou entrar na mão. Calma. Ué, não Tô preocupado com o terra e Costa, velho. Tá, já já vou cravar a liga aqui pra nós ó. Mira a banca alguém pra mim, tá por favor. Vou a lista. Tá, liga meu, você sai agora. Eu tô indo pro parquinho, mano. Tô mirando só base agora. Aqui do parquinho. Beleza. Tudo eu vou voltar já. Tá. Fez tem Cara, é full safe Cadê é. é. é é. é é é ela? Aqui a Ah. Banheiro. Morto. Pode ter Siba. Cuidado Siba aí, cuidado e piche, guys. Toma, toma, toma. Morreu. Vai, caminhão, tá? Vou tomar o banco. precisa. botar, guys. Tirar, ah, é bom, vou, bater, ah. vou lá tirar, vou lá tirar. Fica alguém da boba aí, tá? Eu também vou. Eu tô indo no tipo taco, velho. Vou pegar ela cima. Nada. Vamos de deslocar cima. a balada. Balada, balada, balada. Picou, picou, picou com você. Boa. Tá, tá, tá muito vai. virado a balada. Tá. Ah. Smoke um aí pra pagar a mole deles no meio, alguém? Ok. okay. Um morreu você, Ruabart. Vou ser é okay. banheiro ou vou? Vou, vou, vou, vou. Vou de W, sanduíche. Banheiro na esquerda. Pegou, vou. Pode ter mais um banheiro, guys. Eu vou te plantar lá tô pra rua mesmo. Tô no cover. Matei. Banco mó. mais um, tá? liga aí, Bia. Ainda vai smoke lixo. Eu vou vazar, vou vazar daqui. Falei outra lixa. Peguei a apto de no after. Mas eles têm que guardar. Eu vou voltar pro base de então. É. O cara tá doente. Boa, um, dois. Então não trago o cara. Não, me trava. Pode dar uma roupa? Peguei rua. Boa. Com 10 de vida, boa. guys. Tô coringa. Vou é, gravar é, aí, Pichi. Volta B, correndo. Rua de AWP, mega. Eu volto. Eu volto. Pega, pega, pega C4, pega ah. C4. Pega. Pega. Ah. Pode vagar. Aqui a gente vai de mãozinha, tá? Bora, Bertinho. Baquei, baquei, baquei o barril. Boa. botar. Liga saiu, liga saiu, liga saiu, meado. Com 10 de vida, Bato. Tô na RPK, véi. Saiu do Phelps. Tô tiro. Deixa eu agar no cimento. Tem que vazar, velho. Gol de vida. Fecha o cimento pra vocês Dá uma olhada, dá uma olhada. Pode ter voltado. Acho que não deu pra mim, não, velho. Em cima ataque pra. Ai, Boa, guys. Segundo round, velho. Boa, guys. Que round, velho. Boa, Bertinho. Que, que hein, Boa, você amassou é os caras. Pega a banda. de Krieg. Acho que ele voltou do esgoto, velho. Ah, ele ele o esgoto, esmocou o tubo do esgoto. Boa, morreu pode explodir oh, pode oh, oh, o lixo, tá? Pode smocar, pode pode é, tá. Ok, lixo. Olha a é. caminhão, vou bangar na esquerda. Fiquei uma na, na esquerda. Acho lixo. Comeu, comeu, comeu, comeu, De Default, default. Default, atrás da default. Boa. Cuidado pra galera, daqui a pouco. Ele está smoke, tá? Cuidado para jogar de longe aí. Acho que eu perto. Já tem cima Morreu. banco. Todo HS. Deu mole, guys. Vou banca do lato, banca do loto. Tô do HS, loto. Ô, oh, barichinho, fechado. Uhum. Tô agachado aqui. Pegou dando tapa? Vou, ficar dando tapa. Banco ah, um morto, mais um, só caiu lá. atrás do bomb. olha a bomba, olha a bomba. Cara, olha a bomba. Fechou o loto. HS, boa. Nice! Move it, move it! Não ouvi nada ali, cuidado B, guys. Tá um é um esgoto morto. Tá só, só ele. liga. Pode é uma pós pod bangar, Taco. Tá? Liga, liga, abriu. Me viu okay, já. Comeu, comeu, comeu. Boa, mais dois. Mais um. Vale, Boa, 3x1. Boa. 3x1. Cima da liga é meu. Liga, liga é meu, 3x1 da liga. Aham. Uh -huh. Eu com você, Ludo. Tá na escada? Relaxa, relaxa. Eu ah, abri é. a porta, relaxa. Tô vendo lá, Relâche. relaxa. Vou te reparar. Tá? Tô na mesma tô pala longe. aqui. Vem com a lente, voltei, voltei. Relaxa. Você 10 10 vida. Não, boa! Boa. Nice. boa! Boa lá, que porra! Dois NK da mira. É, talvez eles façam eco seco, né? É bem deles isso. Tô é que vocês aí pela pelo escadão, tá? Tá com a ponta pra ver, tá com a ponta pra ver. Vai lá. Vou esquerda. Comendo, comendo. mais esquerda. Espilar. Tô bem cego. Só espilhado, tá? Tô meio. Dentro do bomb. do bomb, sem colete, bomb. C4. Caraca, de larga. Morreu, hein? Vou com o B junto. Madeira, madeira agora. C4 tá bombando, rapaz. Tá. Meu contato você abre aí, tá? Direita. Viu, espotou. NAIN! Nossa, pera, pera. Vai, vai, vai. Dá licença, licença. Cuidado, B, guys. Peguei é, um, um abriu. Porto, mais um, mais um. Tirei A. 4x4. C4, C4, C4. Bom, entrando essa pô, entrando B, guys. Boa, boa, boa. Boa, boa. Deixa eu pegar esse 4 da Alp. Não pegou a bomba. 4. boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tirei a cara. Ah, posso molar aí, Dudu? Não, não precisa, a gente vai cá. Eu não, já eu Pode jogar pro sapão. Tapão tá é meu. Tem sapão? 3, 2, 1... Tapão, tá tapão, tá tapão. Ah! Sim! Pura, ah. Tá bom. Eles vão estar no pé, três. Polis, garante mesmo. Vai? Ah, tem um, segundo, um passando, parquinho. Aqui, aqui, aqui ó. É. Aqui meio. A gente, tô fazendo bem com uma rápida aqui, guys. Lembra aí? Não, não. Agacha, avisou. Trança a pau, trança a pau, Troca. guys. Vai, é. SPA, mais um. Desboquei. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode passa, passar pra esquerda, guys. Tô bem cego. Esquira, esquerda, esquerda, esquerda. Sete. Os, os dois aqui, os dois aqui, os dois aqui. Desbloca pra esquerda ir. aqui. Não cheguei à direita. Vou água, pilar. O direita do pilar. Bangou, bagou. Os dois pilares, os dois Pilar, pilar, pilar é com medo. Tá mais, mais um, lá. mais um. Direita, pilar. Peguei a Alp, vai querer a Alp, Vou, vou, vou. Não dando, não dá, tá? Eu trabo, só. Vai, vir esgoto, vai vir esgoto, vai vir esgoto Esgoto Tentei esmocar Alguém na minha esquerda? Não esgoto, eu tenho... esgoto, esgoto, tem, eu esmoquei o opção Não tem também Areia morta Tô no meio da smoke, mas a areia Mais areia, areia, você na esquerda Tem? Embaixo de você, na esquerda Embaixo de você, um X1 No cimentinho. NOOOOOOOOH! Ai, porra! Boa! Ih, se alguém tiver certo, é você correu. mata, senão você arrecou. Beleza. Tá, não vi nada. Vou jogar uma rua Lato Você tem smoke man? Lato? Não. Nada de esgoto aparentemente. Smoke voa? Smoke voa. Tirei. Tá cortando a rua. Entrando. Vou pro code rápido Comendo Hs, comendo rua Vem com B Eu tô na B Entrando Entrando pro Entrando mais sua três rua Comendo, comendo jeito, caminhão, eu. Comendo 2 Tira a cara, tira a cara Morto a Morto Tira a cara, tira a cara, cara, cara, cara, taco Meu contato você pica Morto Faz fundo, fundo Fundo, tomou Hs Nice Caiu? Não você Morreu sapão? também cimento. Tá, morreu cimento. Meta mel. Meta Tira a cara. Tira a cara. Mais um, mais um, mais um!